Chega, chega de tirar sarro. pintado, não é mais o que você olhava, tá, o padre falou que eu parecia um mendigo e agora eu não vou mais parecer um mendigo, eu vou parecer só o digo, sem o um men, spoiler também mandamos fazer, ó, luxo, a pintura, né, tava tudo craquelado aqui, que bate, né. Vai, bate borracha, pedrinha e tal Então vai dando aquela papapá Agora ficou um luxo HFW informática, Moto Sprint, Target race Esse é um vídeo diferente Vem com a gente, quero ver geral o Pilar Não, é o seguinte, porque Eu vou entrar com a revisa de câmbio Que você já viu Agora nós vamos fazer Limpeza do filtro de ar Porque capoava é algo impressionante Percebe? Então pode acontecer isso. Lembra que a gente chama? Tinha... Não lembra? Então eu vou falar. A gente lubrificou o cabo da... Ó, oh, isso, é... oh, isso aqui é tudo capoava, Tá? Então a gente lubrificou o cabo da embreagem já. Deixou um luxinho. Ó lá. Um luxo. Lubrificamos o... O, o cabo do acelerador. Oh, isso é capoavo, ó, isso aqui é capuava, Isso aqui capuava. E aí agora a gente vai abrir aqui. Esse aqui que não... Quando foi a última vez que a gente fez essa... Quando a gente limpou a última vez aqui, Padre? Léo? Só abrindo a OS. Não vai puxar nada, então vamos, vamos... Tá, eu vou... Vamos sem puxar no computador, Padre. Tem pelo menos uns quatro meses aí? Com certeza. Com certeza. Então se tem quatro meses, são oito capoava. Que é dobradinha. E o que dói a capoava não é andar lá. É chegar e sair. Então por isso que... Quando você gira o lado, tem um porquê. Porque eu não quero ficar pegando terrinha. E quando eu saio depois do fim do dia, é porque eu também não quero ficar pegando terrinha. Então é isso. É sabedoria. Porque às vezes o que, que eu faço? Vai pegar muita terra, fica andando, ó, o Danilão ali, ó. Só pegando o vídeo do vídeo. Ai! Porque aí, ó, eu jogo um pano aqui, para não ficar entrando e jogar para cá. Mas a gente vai ver qual aconteceu. Olha o painel, velho. Se liga. sem Maria. Capoava. Baterias. Ó, depois o João vai dar um lava aqui, né? Na moto, para dar aquele talento. Estamos carregando. Certo? Então quando ficar verde, eu vou te mostrar. Provavelmente vai ficar verde rápido. Ó, é a tomadinha aqui que a gente deixou. para já resolver. Uma outra coisa que o Padrello fez eu comprar. Agora você tá ferrado, Padre Vou mostrar, vou mostrar. Um scanner de erros. Por quê? Porque quando a gente tá andando lá, os cinco primeiros tem que passar a moto no dinamômetro, certo? E ela tem os sensores, perfeito? O ABS tá aqui, ó. E aí o cara vai lá, acelera, tá não sei o quê, o Júnior, que é nós, um beijo Júnior se você vai assistir esse vídeo que eu tô ligado. E para agilizar, freia ou tem que passar mais rápido em outras motos, aí ela começa a entrar em pânico aqui no painel, ela começa a piscar tudo. Aí já era. Controle de tração, tudo Aí você tem que vir plugar lugar E limpar o erro Só que se você não tem aquela pecinha Que limpa o erro O bagulho fica doido aqui Então agora Eu não vou precisar mais acionar o padre Pra ele sair correndo da casa dele Pra resolver essa questão Então já fica tudo luxo A última, a última agora do Megão Quem salvou foi o pessoal da Sport Plus lá Paulinho e aí ele, ele, ele conecta... Onde conecta aqui, Padre Léo? A brincadeira. Tem aqui as tomadinhas de diagnóstico. É isso aí, pronto. Essas tomadinhas aqui, ó. Padre, vamos repassar o ABS? O que, que você fez? Pra galera entender. Porque assim... É... é bom que a gente tirou o ABS, mas não perdeu controle de tração. Não fica a luzinha acesa lá do ABS e tal. Só pra galera... Como essa moto não tem o chicote racing, então o módulo da moto fica fazendo a leitura da bomba do ABS. Se você arranca ela da moto, a luz de injeção acende e a do ABS no painel avisando que tem erro. Então a gente deixa a bomba só, né? põe parafusos para fechar aqui a entrada dos flexíveis e o chicote pode ver que está conectado. Perfeito. Então... Ela não dá erro no painel e não acende a luz de ABS. luxo E aí, é como a minha 12. É da bomba para pinça e acabou o problema. Não tem aquela... Ah... Padre, vamos mais uma coisinha aqui. É... O padre, ele cantou esse final de semana, por isso que ele tá rouco. É, é o seguinte, o, a original então, sai daqui, vai para baixo do tanque. Aí sai daqui, vem para a bomba, bomba. E da bomba volta para pinça. Volta para lá. E agora... aí. agora... É... Sai direto da bomba de freio para a pinça. Perfeito. E a galera não entende que quando eu falei lá que por que, que não vale a pena colocar o aerokeep em moto com ABS se você não remove o ABS? Primeiro que é difícil achar para comprar. Tá. Tá, então você entra em sites até americanos, europeus, e é raro você conseguir comprar moto com ABS. E se você achar, fala, poxa, achei e compra, qual vai ser a alteração? Né? O ganho que você vai ter em sensibilidade, em potência de frenagem, Minimum. nenhuma. Minimum. Nada. Então você gastou dinheiro, deixou ali o flexível bonitinho, você compra um vermelhinho, um amarelinho e beleza. Mas não vai ter eficiência nenhuma. Porque quem está fazendo aqui o esquema está aqui. Quem faz força é a bomba e não você lá no manete. Perfeito. E aí é o seguinte, mas aí tem as Europa que tem o, o AeroKeep já mesmo com a ABS. Seria, na minha inocência... Como vai? estar tá passando aqui pelo motor, então. Ele tem maior resistência. Maior resistência Dá de si? Até resistência mecânica. Se ele fica em contato com outra peça, em atrito com outra peça, ele tem aquela malha de aço em volta e não borracha. Sim. Então a resistência mecânica do aeroquipe é bem maior. Mas só que na hora que o cara vai gastar pra fazer, o tão, ah, fazer. Pra esperar o que ele tá Não vai dar aquela é, diferença performance, né? fala olha, eu vou fazer pra melhorar Meu freio, aumentar a sensibilidade Não vai achar não Entendi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô usando um DNA Certo? Deixei inclusive o adesivo aqui pra me lembrar Que eu tô usando DNA Você gosta, né, padre? Esse é aquele momento mágico Uê lê lelê. Nossa, tá zerado, né, Padre? Pô, tá zerado Zerado Um luxo Vamos ver aqui agora? Vem, vem Caralho Limpinho E aí, Padre? O que você tem a dizer disso? Olha, muito pouco, hein, meu? Tem uma aranha Aranha? Cadê a aranha? Olha a aranhinha. <risos> aqui tem uma borrachinha da pista. Mas vem, né? Você vê que vem, né? É, Porra, tá um luxo, hein? Tá bonito, tá bonito. Porra, vou até ligar um flat. A uh, passagem aqui é luxuosíssima. Ó, tô agarrando o pescoço do chassi aqui. Aí sim, Padre. Você coloca a mão, você agarra o pescoço do chassi aqui dentro. Que é onde passa o ar. Não, então tá luxinho, vai. Ah, tá Você sabe por quê? Agora eu vou falar o que, que acontece, eu ponho o pano aqui Pra não pegar a terra pra não pegar e as outras agora eu tô encapando ela, eu ponho a capa E vou tá com ela na capa, tá funcionando Depois me chamaram de louco quando eu fiz o story mostrando o que, que eu tava fazendo Aí o, o cara da portaria falou assim, irmão, precisa disso? Eu falei, precisa, tá aí ó, precisa Deixa eu mostrar essa limpeza hoje. Mostra como é que tira o... o, o isso. Aí. Isso, aí Aí Aí ó, ó que luxo, saiu tudo! Cadê? Olha aí! Olha luxuosamente, hein? Perfeito? Perfeito! Isso é importante! Essa técnica é usada há muito, muito tempo já. Na verdade as pessoas nascem e elas já têm essa técnica dentro do cérebro e não sabiam que era para ajudar na limpeza do filtro de ar. Padre, Esse moço é bonito. Cadê? O luquezinho aqui no filtro. Tirando é, velocidade e Interlagos, qualquer pista que você for andar hoje, até o circuito novo aeroporto americano, você já considera duas lavagens, a da moto e do carro. Então é o valor do track day. Mais a gasolina tal, pedágio, caralho, gasolina da moto, não sei o quê. Não vamos entrar em demérito de pneu, pastilha. Fala assim, ó. O valor do track day e gasolina que você vai comer e duas lavagens, do carro e da moto. Porque eu não sei. Uhum. A... Então, eu já perguntei lá. Eu ó, por que, que não faz, né, mano? É porque daí perde a essência da... Entrada rússica, a entrada música. É uma pista de cross? <risos> a essência da pista de cross! vocês acharem que a imagem está melhor, é porque tem um profissional utilizando o equipamento dessa vez. Você está pegando até o cabelo branco do padre agora? Não, está de lado aqui para pegar. Mas se pegar o cabelo branco é pra ter respeito. Estou deixando o meu agora, está tá crescendo aqui na lateral. <risos> O que é esse produto que você está passando, aí, Olha. Padre? É o quê? Óleo mesmo? O filtro, você pode ver que o filtro, ó, é branco. Uhum. Quem deixa vermelho é o óleo que a gente aplica. Ah, ah caraca. Então, Dá desse pra... lado eu não apliquei o óleo ainda. Dá para ver que quem está filmando conhece bem, mas eu acho que é uma dúvida de geral, né? Porra. Sem dúvida, sem dúvida. E é bonitinho o ah, ato do Padre, sentadinho aí Parece uma criança com dever de casa Se quiser filmar também que eu arranquei a carenagem E não precisava, é legal também <risos> Eu tinha os dois parafusos, eu achei que a bolha estava presa aqui no parafuso E a da carenagem, Padre, arranquei os dois Agora desenrolai toda a carenagem para você E a bolha não tá saindo, Padre Eu quero tirar o... Ô, louco, mas peraí. aí Vai cair aqui do lado ah, não. ah, olha isso Deixa eu ver, Peraí, peraí. mostra na mão Pra galera Cocô de morcego. Ouvi dizer que você guardar isso dá sorte. Não, e aí você vai andando e fica. <risos> Deixa eu ver. Até não. aí tá limpo. Ainda. Não tava, tá não. Eu soltei a carnagem inteira. Puta merda, valeu, padre. O padre gosta quando eu ajudo. Igual que o padre levanta, eu vou tentar acompanhar com a câmera. Falta meio metro de braço. na hora que o padre levanta, parece que tudo viu, tipo, querido, encolher as crianças. Querido encolhido. É, depois que, depois, que comecei, depois que eu comecei a gravar com o padre, os caras, pô, vão vi que você é bem baixinho, né, meu? Achei que você era mais alto. Caralho, ele tem dois mais de altura? Tipo, <risos> quanto você tem de altura, Fadé? eu que 1,92. Tranquilo, assim. É, porque, pô, é insano, 1,80 ficou pequeno. Velho. Ó, levantei o braço agora. <risos> o 1,80 é foda. Pô, achei estranho, porque o cara sempre foi muito alto, né? Tanto é que o senhor lá fala assim, não, puta, eu jogar basquete, porque... Pô, você comprou... <risos> o senhor tem que ver, tá? Sim, sim. Sim. Sim. Sim. Mas é que eu queria limpar aqui dentro, ó. Aranha. Ah, né? Na verdade, eu tinha um propósito Limpar aqui, um impacto, ó. jogo não ia conseguir acessar. Entendeu? E o barulhinho, como é que é o barulhinho com. Dos bichos mortos aí dentro? <risos> você vai se tivesse acelerando na reta, eu posso acertar esse corredor assim, ó. Primeiro. Só que não voa. E até desconcentra, você fica olhando, vai, vai, sai, sai, sai, sai, sai. Vai, vem. Hummm, na fala. Já ficou verde. Bateria fantástica, 100% fundo. O padre, não deu 20 minutos, você acha? Eu não, peguei, eu, não, eu não peguei. Acho nada. que eu filmei um texto do relógio quando eu te perguntei. Então. Vai sim. dar pra ter. Vai ter que pra ter faz um que Já deve estar mesmo Era antes de desmontar a carnagem inteira, não era? Vai <risos> <risos> de Lavagem a é seco não sei. 5 a 7. <risos> Pegou essa? Óbvio. Duas melhores limpadas que eu já Vou te falar que doeu um pouquinho o testículo, viu? Não, óbvio. Porque ela veio um pouco fora. com pressão. É, Mati aqui, deu uma agitada no pessoal. Agora eu vou ter que voltar pra fora. <risos> Entró. Vem do seu. Porco. Não quero usar a torquinha. Aperta aqui, ó. Não fui. Não, não foi de propósito, não. já tinha esse tanque né, então o original eu guardei Aí esse a gente usa com o MacGyver Tem esse aqui, pedagal O Jedi dos tanques Guerreiro Zigue-zigue-zá -zigue Aquele momento bonito de afirmar Total, total só por gasolina. Se vazar, mordeu. Já era. É. Fica à vontade. Você que vai chacoalhar? Não, Eu vou chacoalhar. Só assim, segura assim. Pegou? Aí, ó. <risos> é isso, ó. Olha logo, em vez de ficar <risos> igual. Pô, rapaz, ele não. Você acha que com a vibração, faz, um, faz uma vibração aí. É, tá até o respiro funcionando. Verdade, verdade. Não, Padre, tá quieto quer. Já, já era pra ter? Já. Não era? Então tá simplesmente. Ô, oh, posso só passar um pano ali? Eu tô com vontade de limpar hoje, Padre. Hoje eu vim com a limpeza Você Pode organizar a bancada, que você larga celular, carteira, scanner. ficou do caralho a né, pintura aí, Padre. Gostei, velho. Ficou mesmo? Oh, eu, para de passar pano no preto, cara. pano seco. Vai pegando essas coisas aí que isso aí eu não. não esse lado do padre eu não mostro. Mas eu agora vou colocar. Você corta na edição. Eu sempre corto, eu sempre deixo o padre, o padre bom. bom. Ah, aquela coisa Mas aí. ele é igual: tem o padre bom e tem o padre ruim. O padre, é. É isso. Vamos montar? Você sabe conectar la Não, não é sei, pô. Não encaixa, olha, é? O negócio que encaixa lá e perto da primeira? traz o tanque em você. Porra, não, mas, a mas a não. É... eu. vou confiar. Não, então vai Se você. Se vou... você pegar fogo na ré Não, você faz, você faz. Você faz, você faz. Se você, você, você... você, você, você... você pegar fogo na época, virar um motoqueiro fantasma, chamar o Oregon Cage, caralho. Não, não vou ficar gelada, poxa. Tá vazando. Não, você é. É normal ficar gelado a coxa, tá vazando também. Tá Durvanicão. Já? E o... E a respirota? Tem essa aí? Deixa eu dar um close aqui. Dá então, um close, close, close captions. Close captions. E meu, não sei o que aconteceu que o padre faz um tempo que ele tá fanqueiro, mano. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô. É o som do padre. Ah, a música é de qualidade, né? Tem que ser apreciada. Sim, eu acho. Aí, padre, agora sim. Você vai vender uma fita Erlen? Não fiz nada. Caralho, é fudido, pai. Olha aí. Olha aí, filho. Agora a gente descobriu o que que pega. O que que pega? A porra do tanque, ó. Que vai morrendo. Pegou? Vai com o luxo. O rap tá enérgico, você Uhum. Rápido? Eu nunca vi ele. Tá, tá enérgico. O sapato do Aladinho flutuando. Você nem percebeu como ele saiu daqui tão rápido, foi para ali e voltou já. Ah, vai ter pitige. Quem tá assistindo o vídeo hoje, por que, por que azul? Pode ver. Torque médio. Toma. Deixa eu ver. Mostra aí pra galera. Tá longe mano. Não, já mostrou na pedaleira. O cara volta o vídeo e me vê na pedaleira. Você sabe entender por que tem uns likes às vezes? Faz isso. Às vezes só? Isso é lógico. ver qual você, não viu. Não viu. Vai ficar curioso porque eu não vou desmontar mais. Achando que é 5 minutos, mas é 20. Tá bom, obrigado, hein, Padre. Eu... Voltei na câmera cameraman aqui. Ó, repassamos aqui as borrachinhas pra proteger o quadro. Tanque no lugar. Desse lado aqui, ó, luxinho Troquei essas duas aqui Verificamos o nível de águas E agora A gente vai fazer um, um trato aqui também, ó O Padre mandou dar aquele acabamento aqui para Durar e não, não machucar a pintura De água foi bastante coisa Que tava precisando Nada, né Foi isso, ó A nova vem assim isso aqui só só seria para abrir mesmo ó, a garrafinha aqui é mimos é um mimos do que Padre se é parafusado junto com a rabeta aqui ou não não aí, independente, aí é né? aí independente aí primeiro aí então, deixa eu já os daqui também. finalizando aqui Padrélio agora vai ganhar um banho tosa e vamos para a Goiânia Goiânia e vou eu Ei, meu Deus. Padre, você quer dar tchau pra alguém e falar alguma coisa? Não, tchau. <risos>